E aí clã aqui, hoje a gente está vindo com Young Souls RPG Beaten sensacional para PC e multiplataformas Foi recomendado para o nosso amigo aí, Sol Joga Young Souls roguelike sensacional, tá bom? Então vamos lá Bom, tá aí uh, A arte do jogo é bem bonitinha Lembra aquele estilo do Samurai Jack sem contorno, né? Sobre dois irmãos aí Vou jogar com os dois é, tem toda uma história. Mas que melhor que eu mais gosto é isso aqui, ó. <risos> Você pode acelerar. A gente vai jogar aí o epílogo. O personagem desse movimento assim, ele roda. Ele vai ensinar pra gente como que faz Você pode trocar entre menininho, menininho. e menininho Foda que mais tem o... Escudada Olha lá os gêmeos Tô tomando Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Você tá o... Escudadas, evitando ataque, o ataque, dando o XP que você ganha é maior. Quase certeza. Mesmo. Bom, essa cidade aí a gente começa pelo fim, pelo que eu entendi. Né? Essa cidade aí a gente vai visitar ela inteira. Tem uns diálogos que você pode escolher. Mas eu não notei muitas grandes influências, não Se eu tomar um determinado dano e ainda tiver uma barrinha sem amarela, até troca, acho que começa a recuperar. Olá! O tamanho do inimigo? Tomamos. Tem é tamanho. Precisa colocar um inimigo muito forte na parte da introdução. Cavaleira. Se eu não me engano Tem que perder pra esse bicho mesmo Você não dá quase dado nenhum ainda. Mana Vamos trocar, bem legal. As animações, se tiver paciência para ver tudo. que acabe volta para alguns dias antes essa é a mansão Foster para amigos imaginários capítulo 2 um novo dia terremotos acaba nunca, tem muita coisa para ser falada. Existe apenas uma coisa que não me agradou muito no jogo. Tem as transições de tela, tipo, você vai pegar um elevador, tem uma animação para o elevador. Você vai descer escada, tem animação para esse escada. É muito quebradinho. Aí o doutor. O cara que cuida da agência. Busque a caixa na garagem. Vamos ajudar o doutor. A nossa casa, sempre que concluir missões, a gente volta para ir para dormir. Caixa de papelão. Uma simples caixa de papelão. Qualquer coisa que tenha valor pode ser vendida na loja coisas aqui para ver também. Ah, a gente tem que vender. Frente do outro, onde o ônibus para a cidade? É bonitinho, viu? Young Souls é bonitinho, a arte é muito bonitinha. Eles não deveriam escola? Não. atrás da a loja de venda vi... cidade tem vários recursos é legal que é 3D low poly né as coisas e a gente é animada evengold é mocinha belo design de personagem Ela te dá uma moto. Ela arrumou sua moto, uma coisa assim. A gente tem essa. A motoca. tá, tá, tá. Tem que... A menininha que dirige sempre. Eu gosto disso aqui, ó. <risos> essa derrapada. Já demorou pra caramba pra chegar pegar em casa. e vê que deu alguma coisa ruim, né? Vamos lá ver se está tudo bem com o doutor. É sempre marcado o objetivo, difícil se perder. Vamos usar o elevador. Tem uma parte subterrânea imensa, normalmente feita pelo doutor. não sei que eu chamo de doutor, se está escrito professor A gente pega as nossas armas e vai para um mundo em paralelo Tá, mãe Cadê o professor? Caro então. oh. que são muito parecidos, tá? Ó! Que botão errado! <risos> Mestre da esquiva, só que não, ó. Ai, que surra! Por que que não... devia ser espaço, cara... devia ser... Devia ser espaço Oi! Isso não tem dó de ser não, viu? Eu achei o eu achei combate bem difícil, viu? A gente fala com esse senhorzinho. Runa de transporte. Ah, queria saber pra que, que serve isso, mas infelizmente pulei o diálogo. Quem gosta de história vai gostar desse jogo porque eles falam bastante mesmo, hein? Vai o inimigo? Capítulo 3 já? biblioteca do Goblin Pretende só concluir essa biblioteca do Goblin? Derrotar o chefe Ai meu Deus, é um portão, qual que é a explicação que precisa? <risos> Tomara que nosso personagem melhore aí, com... Ele é meio. Ele é meio duro. Meio lento, sei lá. Ele é lento, é difícil manobrar ele. Pode ser uma dificuldade também. No! Gol! O oh. que é que usa? usei? É bem, é bem bonitinho aí os... os inimigos, a arte é bem bonitinha Eu achei muito bem feito, estou enrolando para jogar esse jogo tem tempo instalado aqui estava esperando uma recomendação Várias moedinhas, zona completa, a biblioteca do Obrim Só que não, ainda não acabou você acaba a parte ele recupera todo o seu HP, ainda bem Só vamos, nossa irmã voltou é porque tem que conversar Sala secreta do Arquivo. Você não entende? Mais um portal aí que a gente atravessa. Tá tudo arrebentado. Pensar que é por isso que os portais foram criados. Esse livro para a gente. Agora vem um menininho. Bola! É rápido, hein? Dá pra rebater a bolinha. Cansou. Vou pegar uns coraçõezinhos. <risos> Tamanho tá acho que bem, ativa que mais inimigos. Ainda tá bem que ele invoca só inimigos fraquinhos. Nossa! Estamos tomando, hein? Falta de habilidade é extraordinária. Ei, derrotar um guardião só revidando as bolinhas de fogo. Habilidades deixa a desejar, mas tem certo coragem. Acerta. Tá e a gente é teleportado. não tomar o um desacerto, porque chegou o bicho pra caramba. Bom. É isso! Vamos dormir? Quando você dorme. É só abrir nele. Temos o cartão da academia, que legal. Pra ver mais ou menos quantos chefes tem o jogo, né? Quantas áreas deve ter. Esse aqui a gente já enfrentou, provavelmente vamos enfrentar de novo uma versão mais forte. É que está na capa do jogo. Falta um. Falta um que está na capa do jogo, mas não está aí. Capítulo 4 Idade dos Segredos. Bom, eu não vou me estender muito mais, senão o vídeo fica imenso. Mas deu para ter uma noção da gameplay aí. A gente gostou. E... Eu sou bem ruim nesses jogos Você tem que sair espancando todo mundo na rua Não tem muita... Me falta sabe, alguma coisa Não fica assim pessoal Gostou aí do nossa Baldwin Olha só como eles conversam vai encerrar o vídeo andando de moto Gostou, seu, gostou da nossa gameplay? Deixa o seu like, se inscreva no canal, dando um de nossos vídeos A gente joga jogos indie como esse, Metroidvanias e recomendações Deixa um comentário pra gente, a gente se gosta de estar lendo e respondendo se possível E fica assim, até o próximo vídeo, piva miséria